E aí galerinha do Youtube, seja bem vindo a mais uma videoaula da série Blogger do canal Tutorials Channel Hoje eu vou estar ensinando como adicionar é o formulário de pergunta, que formulário de pergunta é esse? É esse aqui, olha só É esse bem aqui onde tem nome pra você para poder enviar quando uma pessoa entrar no seu blog e quiser enviar uma mensagem Enviar uma mensagem diretamente pra você aí Chegar diretamente no seu e-mail, como eu faço isso? Vou estar deixando o um link de um site aí bem legal de fazer isso, que é o JotForm, ok? Você vai abrir o JotForm aí no seu no seu navegador, ok? Esperar carregar, aqui você precisa fazer um login, tá pessoal? Você tem que se registrar, eu já estou registrado, Aqui você pode vir aqui em temas para formulários. Você pode selecionar um template seu, o meu, é um template bem simples. Aqui vamos fazer com esse aqui que é igual ao meu. Você pode fazer com qualquer um. que vem aqui use template. Está carregando. esse aqui é muito fácil, aqui contact us, vamos colocar aqui de sua pergunta aqui você coloca o nome do seu, pode colocar qualquer coisa que eu colocar o nome do do, do nosso canal aqui em your name, você pode colocar em português seu nome aí, colocar aqui obrigado você ser mais rápido, primeiro nome segundo nome aqui seu e-mail e aqui sua mensagem tá pessoal aqui é muito fácil você pode também estar tá alterando aqui ó em campos avançados pode estar tá colocando nome completo é aqui eu usei esse daqui tá eu excluí esse eu usei esse nome completo nome próprio e apelido tá eu, eu utilizei mais um aqui campos de inquérito tem muitos aqui pessoal campos de apps campos avançados aqui a caixa de texto aqui por exemplo eu usei aqui para o assunto e como eu coloquei aquele negocinho lá dentro para poder aparecer aqui ó isso daqui ó este campo é opcional quando eu clico aqui digita ele ele soma é muito simples basta você clicar aqui em dica de exemplo você coloca aqui este campo é opcional ok olha só aqui ó você vê aqui ele já ficou aí dentro você pronto para você digitar o seu e-mail também aqui da mesma forma dica de exemplo você pode colocar aqui seu e-mail pronto coisa simples aqui também imagem você pode estar adicionando uma imagem daí do do seu computador. Seguinte, aqui seleciona o seu arquivo aí. Você adiciona, vou adicionar é, uma imagem aqui, por exemplo, por exemplo essa daqui. Aí, upload file, ele vai carregar. Carregou. Aqui você pode estar tá alterando o tamanho. Aqui. Okay. aqui tem um botão rádio aqui se você quiser adicionar opções para selecionar tá, é, é caixa de texto longo que é justamente para a mensagem campos de inquérito giratório também aqui ó poder selecionar ok avaliação em escala também é é muito simples você pode também tá alterando o tamanho das caixas aqui e esse botão como eu faço para mudar esse botão é muito simples você clica aqui ó, na caixinha dele você vem em botão botão style aqui tem todos os tipos que você vai clicar você pode até clicar para ver como é que é eu selecionei esse daqui vamos aqui em finish Olha aqui. você pode também estar tá alterando o texto dele tá você pode vir aqui submit text Vou colocar aqui enviar Pronto. e como que eu faço para poder para essa pessoa enviar este e-mail esta mensagem para o meu e-mail você vem bem aqui ó em alertas de e-mail ok é por isso é muito importante você tem uma conta no JotForm Por quê? Porque a pessoa que enviar Ela enviar essa mensagem Ela vai diretamente pro e-mail Que você cadastrou no JotForm Por exemplo, se você se cadastrou Com o seu e-mail tal na é, Do Hotmail no JotForm Ele vai enviar pro e-mail que você se cadastrou Ele não vai enviar pro JotForm Ele vai enviar pro seu servidor de e-mail Que é o Hotmail, ok? o meu como meu é gmail toda vez ele vai para lá ele vai ter lá nova submissão vai chegar lá o e-mail de auto form nova submissão ok Isso aqui notificação que você pode também tá fazendo teste aí tá é vamos ver aqui o que tem mais e também tem a tela de obrigado aqui ó página de agradecimento pré-definida url personalizada ou mensagem de agradecimento, eu vou selecionar a mensagem de agradecimento você pode estar selecionando esses outros. Seguinte, aqui eu colocar o que aqui, aqui, obrigado, equipe PC, colocar sendo abreviado e finalizar, pronto, está aqui, ok, agora você vai vir aqui em, agora você colocar esse formulário em uma postagem ou em uma página você clica aqui em incorporar aqui em incorporar você vai procurar pelo blogger aqui. aqui está o blogger e bem aqui está o seu código esse código você aperta CTRL C okay? e vamos lá para é, um blog de teste não podemos fazer no nosso blog oficial porque se der um erro Uf, acabou -se. vamos aqui em páginas, nova página e aqui onde tem escrever, você é clicar aqui em HTML e colar o código. Eu sei clicar em publicar. É, vamos colocar um título para ficar mais fácil. Formulário de pergunta. Atualizar. Visualizar. Vamos ver o nosso formulário, como ficou esse formulário, gente. Vamos ver aqui esse formuláriozão. Pergunta, olha só aqui está pronto a pessoa bota seu nome, apelido, e-mail, o o, é, o seu assunto aqui se você errar o e-mail ele vai dizer que o e-mail está errado e aqui a mensagem olha só mensagem aqui perfeita é aqui eu vou fazer um exemplo aqui para o nosso eu vou colocar aqui tudo channel e-mail colocar o nosso próprio e-mail para se dar certo. Para enviar por meu e-mail mesmo. Vou colocar assunto, vídeo aula, blog, só isso. Aqui para enviar pelo White. Obrigado. Retornaremos o mais rápido possível. Agora vamos lá no Gmail. Já vai dar uma nova submissão. Olha aqui o de apareceu aqui ó. New submission. Olha só aqui. Aqui já foi um aqui. que foi enviada sem nome, que foi uma notificação. E aqui olha só, eu já chegou aqui com esse answer nome completo, tudo channel, do jeito que eu preenchi lá. E-mail, assunto e a mensagem que eu coloquei. Diga lá. Aqui pra você responder você basta clicar, se você for no gmail, para responder basta você clicar aqui. Eu não sei se isso acontece só no gmail. Aí você bota aqui re, que é a resposta, né? É, um, vídeo aula e aqui a gente responde para a pessoa que enviou, ou seja, vai responder para o meu próprio e-mail, ok? Então é isso, pessoal. É, obrigado por assistir mais esse vídeo aula e espero que vocês tenham aprendido a adicionar esse formulário de pergunta que é uma ferramenta muito legal que é do Jotform, Vou estar deixando o um link aí na descrição do vídeo para vocês, claro, né? É, clique em gostei se você gostou do nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e acesse o nosso blog. Você pode estar enviando uma mensagem também aqui para o nosso Facebook. E pode estar acessando o nosso blog, vendo tudo que tem no nosso canal. E tem tá aqui no nosso blog você pode estar acessando diretamente a partir daqui, ó. Ok? Você pode também estar vendo aqui o nosso vídeo, nosso novo, nosso novo trailer do canal. É um trailer muito legal, olha só vou aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem ouvir olha só ok então é isso pessoal até a próxima valeu obrigado pela audiência e tchau tchau Audio jungle.